Família, beleza? Como é que você tá, meu amigo e minha amiga? Eu espero que você esteja bem e bem-vindos a mais um episódio do nosso querido jogo. Jogo, ó. Jogo, jogo, já tô falando errado logo no começo. Duskwood, mano, mais um episódio. Episódio 7. E, meu amigo, eu tô cada vez mais curioso pra entender o que tá acontecendo. Eu não tô entendendo nada, juro. Não tô entendendo mesmo até agora. Então, mano, vamos lá, sem enrolação. Eu espero que você esteja gostando. Se você ainda não acompanhou, tem uma playlist aqui, mano, que você vai, ó, gostar e eu quero que você acompanhe comigo, beleza? Então, bora lá. Fica até o final, não esquece. Bora, vamos lá. Vamos assistir, beleza? Vamos lá, mano. A gente parou no começo do episódio 2. E... vamos lá agora. E eu creio que vai ter algumas paradas aí que vai ser emocionante. Bora lá. Eu acho que agora a gente vai começar a ver imagens de um assassinato. Eu acho, eu acho. Não tenho certeza. Solicitação de bate-papo. Ó, a Jessie... Eita! Ela reuniu a galera. Ela me adicionou, ó. Vamos lá, vamos ver. Então... Ah, lembrei, mano. É porque no último episódio ela comentou, ela fez uma ligação comigo e comentou que havia um encontrado um corpo Alguém te encontrado, sei lá A gente e... vai me chamar, né? Nossa, eu tô falando Eu falei, velho Mas parece ser de uma mulher Vixe, e agora? Não fosse que eles estão sabendo Mas vou falar pra eles imediatamente lá no grupo Tô realmente preocupada Falo com você mais tarde Tá, Meus amigos, chegamos ao episódio 2 da nossa história, eu nem sei. E eles estavam desconfiados que fosse ah. a Hannah, mas não sei se era ela ainda, tá? Caraca, eu vou tentar entrar nesse ramo familiar deles aí, que eles estão, tá ligado? Tentando se juntar, né, mano? Vamos, vamos ser bem firmeza com eles também. Bem, eu liguei para o Cléodan, Rick e o Túlio. Túlio, que sou eu, não é o meu editor, eu já falei isso, não é ele, tá? Eu não consegui falar com o Thomas e a Lili. Hum, não se preocupe, disso, nós entendemos. Eu não Vou fazer essa carinha. Vamos falar que nós entendemos. A gente não entendeu, na verdade. Ainda não entendemos nada. Mas vamos falar que nós entendemos, né? Ninguém gosta de ser portador de más notícias. Então é isso. Compreensível. Mas peraí, cara. O fato de você nos contar já teve sido... Mano, eu perdi alguma coisa? Bem que eu perdi alguma coisa, porque ele tá falando como se já tivesse descoberto. Não é como se a Jessie tenha contribuído muito em achar a Hannah até agora. A abordagem dela é diferente, só isso. Ela conversou com a gente em um episódio e tal, e realmente... Isso realmente foi inapropriado. O que foi tudo isso? Pare com isso vocês duas, Cleo, guarda suas opiniões pra você mesma. Eu concordo totalmente com a Cleo, não dizer nada. Eu não vou dizer nada, porque até então eu tô num grupo de pessoas estranhas. Que me acusaram, agora precisa da minha ajuda e, enfim, não sei o que fazer. Meninas, parem com isso. Eu entendo, todo mundo está à flor da pele. e ó, ela me chamou no PV. Mas temos problemas mais sérios que isso. Vamos ver, ó, ela me chama no PV, ó. Realmente estou chateada agora. Tenho que lembrá-las, o cadáver pode pertencer a uma garota completamente diferente. Ele fez uma pergunta. Ah... Nós entendemos, Dan. Obrigado por lembrar. Sempre as ordens e ó para ele. Olha só que folgado, mano. Corta essa. Eu vou ser ignorante que esse maluco aí, mano, ele é pá, todo malandrão também. O comentário da Cleo foi totalmente sem sentido. É, eu tenho que concordar com você. Eu acho que ela não gosta de você. Não leva a sério. É o que eu faço. Eu realmente eu sou assim, tá? Eu não leva a sério. Então eu vou responder para, né? Ele começou. Talvez o Dan esteja certo afinal, mas eu levei. Nossa, ela tá respondendo os dois chats ao mesmo tempo. gente. É, essa é o é bicho mesmo doido. Ela é difícil de agradar, mano. Mas não dá para agradar todo mundo. Tem que entender isso, gente. Primeiro, eu supostamente não ajudo o suficiente. O suficiente. Então, quando tento me envolver mais, tenho que ouvir isso. É chato, né? Chato é verdade. Não vai tomar da vida. Você toma conta da vida dos outros, acaba tomando essas. Talvez sim. talvez não devêssemos dizer nada para eles, tecnicamente. Não sabemos de nada específico. Mas você sabe o quão rápido rumores espalham em Duskwood. Imagine que eles descobrem isso de alguém como a Sully. Isso seria horrível. Uma, que eu nem sei quem é Sully, né? É Sully, Sully, sei lá. Eu vou contar para a Lily. Tem certeza? Sim. Ok, obrigado, Cléo. E o Thomas? Eu vou contar pro Thomas. <risos> Essa, pô, eu vou contar pra mim mesmo. Parece que vou ter que sujar minhas mãos. Eu definitivamente não vou contar pra ele. Ah, o Thomas não, eu tô confundindo, eu sou o Túlio, pô. Eu sou o Túlio, não é o meu editor, tá? Você parece burro! Eu não eu definitivamente não vou contar, não tenho nada a ver com isso. Nossa, queria que tivesse eu, ah, mas ela queria que eu, ai, ai, ela queria que eu tivesse apoiado ela. Minha filha, eu vou te apoiar no quê, minha querida? Ah, tá, você que faz as groselhas da vida e eu que me lá. Nem a pau, nem a pau, Juvenal, eu sei onde isso vai parar, nenhum de vocês quer ter o dia arruinado, eu conto Não, eu acho que seja uma, não, não, não, tá, ela acha que não é uma boa ideia, tá, pessoal enrolado Você não é a pessoa certa para esse trabalho Vai em frente, Dan, não dizer nada, eu não acho que você deveria fazer isso Eu vou falar para ele, vai em frente, Dan, conta Vai lá, abre o jogo, molecote O Dan, ele, eu acho que ele é meio ignorante Porque ele tem, Olha lá, tá vendo, ó Eu que mando, rapaz, eu que mando, tá ligado Feito, ótimo Ele tem que contar mesmo, mano, vai ficar escondendo até que dia O cara precisa saber, velho, entendeu? Entendeu, parça? Olha lá, o Dan tá online agora. Aqui vamos nós. Ele acabou de ficar online. Caraca, mano. É o Dan é sinistro esse jogo, velho. O Tom acabou de ler minha mensagem. Ficou offline imediatamente. Não dizer nada. Pobre Thomas. Deveríamos ter esperado até descobrir mais. Eu acho que isso é uma, era uma boa proposta, mas... Ah, agora eu vou jogar pra ele. Foi eu que agiliei, ativei, tá ligado? Aí, tipo, agora eu falo assim... É, mano... Era melhor ter esperado, tá ligado? Tipo, é muito, ó, mano, é muito chato isso, velho. Isso é fogo, mano. que aconteceu com você? Tipo assim, uma pessoa fala ah, assim, assim... Vai, faz, faz, faz, faz, faz. Aí é você que... vai e faz, porque a pessoa tinha Falou, não, velho, o saco e da flor da pele você foi e fez. Aí quando você fez, a pessoa fala... Ô, oh, meu, você não devia ter feito isso, cara. Você devia ter esperado. Nossa, muito... Mano, que ódio, velho. Você não diria isso se soubesse como as pessoas fofocam por aqui. Olha... Isso não é bom. Do que você está falando? É um comportamento perfeitamente suspeito. Que merda você está falando agora, Dan? Sério? Vocês não estão entendendo? Vocês não estão tentando ignorar os sinais. O namorado da menina desaparecida descobre que um corpo foi encontrado e imediatamente fica offline. E ninguém se importa. Olha, o hacker falou assim que tinha que suspeitar desse cara aqui, ó. Talvez o Dan possa ser um suspeito a mais, tá ligado? Ele passa a ser, mas ele tá perguntando o que eu acho. Eu não acho que você era a pessoa certa para contar pra ele. Eu também acho bastante suspeito. Eu não acho que o comportamento dele seja suspeito. Até porque ele também pode pensar, mano, mas será que não pode ser ela? Acharam um corpo não significa que seja. Eu não vou lamber o saco de eu ninguém, velho. Dar na dar moral. Dinheiro. Então, então, assim, eu vou, eu vou falar o que eu acho. Eu nem sei porque pedi sua opinião. Então, o que vamos fazer agora? Teremos que esperar e ver. É, mano, mas é o certo, cara. Como que eu vou falar... Ó, o status atualizado. Vamos ver o que ela atualizou no status dela. Nada, não vi nada de atualizado. Não vi nada de atualizado. Colocou um pão aqui. Um doce. Mano, agora o pessoal... É todo mundo offline. Beleza bom, vamos lá, terminei o joguinho lazarento, que é, mano, joguinho chato velho, porque tem que continuar, vamos lá tenho novidades, um cadáver foi encontrado eu já sei, né, isso daí eu não tenho nem que pensar na resposta já fui notificado, agora é o estranho tá, é ele me mandou uma mensagem agora, como se ele tivesse acabado de descobrir, qual que é o problema, quem acabou, de? quem foi o último que descobriu, foi o Thomas então isso começa a me gerar uma desconfiança que o Thomas é o hacker porque o hacker me informou uma coisa que eu já sabia e ele como se ele tivesse sou, tivesse descoberto depois disso tá ligado tá estranho mano vamos ver não nada a ver irmão tenho certeza que não é a hana o que você está escrevendo é você está decepcionado que eu já soubesse antes de você interrogação porque assim mano sei lá né velho claro que não estou decepcionado eu estou impressionado Vixe, mano acabei de dar um motivo para ele desconfiar Mim. Você parece já fazer parte do grupo, não foi isso que eu pensei, eu pensei o seguinte, claro que você já sabia, você que jogou lá, tá ligado, tipo isso, mas não foi eu certeza, mais ou menos é, eu me sinto da mesma maneira, na verdade eu não diria isso, Jesse e eu nos damos muito bem, eu não diria isso, tá ligado? Eu tô tentando me envolver, só isso, mano. Nada demais, não tem não tem muito o que fazer, o que falar, né? Como você obteve essa informação tão importante antes de mim? Quem te falou sobre o corpo A Jesse. Confiando no hacker, mano. Ok. Apesar que se ele é um hacker tal, tá, tá ligado? Ele já, ele libera as conversas, então ele vai saber. Gente, não vai adiantar eu mentir, tá? Não vai adiantar. Você deve mantê-la por perto. O que você quer dizer com isso? Eu não vou dizer que eu entendi, eu quero saber qual que é o motivo. Por que que ele acha que eu deveria fazer isso? Ela parece confiar em você, mesmo que eu não tenha ideia de como você conseguiu isso tão rápido, porque isso é um jogo, mano, isso é um jogo, velho, agora você pode, ó, preci... oh, agora você precisa aprof... aprofundar, nossa, tá muito ruim, mano. deve ser o um frio, agora você deve tentar se aprofundar ainda mais no relacionamento, para poder obter mais informações, você é realmente estranho, você não precisa gostar de mim, tô feliz em ouvir isso, isso não significa que eu não gosto de você. Eu até, acho ele legal, eu até acho ele legal, vou falar a verdade. Mais uma coisa sobre a última foto que você me enviou. Foto de perfil atualizada. Ah, você conseguiu dar no da Hanna? Tem alguma coisa errada? Tô respondendo uma pergunta com outra pergunta. Deixa pra lá, está tudo bem. Mano, tá de sacanejo, velho. Cadê? Sacanejo, mano Bom família, então é isso, eu vou ficando por aqui Não esquece, se você ficou até o final Deixa o likezão maroto, se inscreve aí Pra ter mais vídeos, mano Se você quer assistir mais, acompanhar mais Sobre essa, esse jogo aqui esse, esse mistério, tá ligado Que tipo, tá mais misterioso do que o Scooby-Doo Mano já se inscreve no canal, vai lá na nossa playlist Pega desde o primeiro episódio, tá ligado? E ó, bora, mano, que a gente tá tentando fazer um barato diferenciado Entendeu? E eu espero que você esteja gostando, meu amigo eu Espero que você esteja gostando de coração Valeu, até o próximo vídeo Nozes, mano